É, Milena, Sesc Consolação, 21 anos. Eu tô no grupo de programação. Programação do quê? A gente tá bolando qual vai ser a programação pro encontrão de Juventude e Meio Ambiente. Vocês já tiveram alguma ideia, já? A gente já pensou em algumas coisas, a gente já passou por, por, assim, por cima, em geral, em todos os temas e as divisões, subdivisões da programação. Só que a gente ainda, o meu grupo ainda não entrou no, na subdivisão dele, que é a oficina. Vocês querem fazer oficina de quê? Então, a gente está pensando em fazer oficina de rádio, que nem foi no primeiro encontrão que a gente teve aqui, que é fazer uma oficina com os nossos convidados de rádio. Como o grupo está organizado? Então, o grupo está dividido em atividades culturais, rádio... É âncora e adensam, adensamento conceitual e oficina. São seis de subdivisões. Aí tem o pessoal da, do, que vai fazer a parte do âncora, que é aquele pessoal que vai dar o tom do encontro, que vai, vai direcionando as pessoas e tudo mais. É, dando link de tudo aí vai ter o pessoal do adensamento conceitual que vai fazer junto com o donizete aquelas falas que a gente vem trabalhando e aí depois vai abrir a gente participar também e depois vai ter um pouquinho de já é, é, atividades culturais no meio e aí, dentro disso, assim, e também vai ter depois desse do almoço, que, é, que a gente está programando aí, vão acontecer as oficinas, que vai ser na verdade só oficina de rádio, só que vai ser que nem foi no primeiro encontrão, dividir com todo mundo, e aí cada pessoa que está disposta a dar uma oficina, na verdade vai dar oficina de rádio para vários grupinhos. Já definiram quantas pessoas vão dar cada oficina? Então, vai ser só oficina de rádio E a gente definiu mais ou menos até agora Sete pessoas que vão dar oficina de rádio Só que provavelmente Depois quem tiver interesse vai entrar Pra fazer uma dupla com uma dessas sete pessoas Porque é mais legal com dupla tal. Obrigada, Milena De nada Não.